Você está ouvindo o audiolivro O Caminho Oculto Uma obra mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito Veneranda Capítulo 3 Arrogativa Jesus acercou-se dele e abençoou-o. O menino ajoelhou-se aos pés do Mestre Sublime e, recordando o desejo que o inquietava desde muito, Suplicou-o. — Senhor, ensina-me o caminho para o céu. Quero conhecer o paraíso, abraçar os teus anjos e receber lições de teus lábios. O divino amigo sorriu, benévolo, e permaneceu em silêncio, sondando-lhe o coração. Leonardo não desanimou e prosseguiu. — Ouvi, mestre. Vivo suspirando pela descoberta da senda que me levará ao reino celestial. Ajuda-me. Mamãe costuma dizer-me que lá é a mansão dos justos e dos bons, e que tu és o príncipe da paz, benfeitor, devotado e fiel. Esperou alguns momentos, de olhos cheios de lágrimas, e, porque tardasse a resposta do Salvador, perguntou concluindo dá a feliz revelação. O Cristo abraçou-o afetuosamente e respondeu num belo sorriso. Sim. O jovem, maravilhado e jubiloso, interrogou: Como saberei, senhor? Como compreenderei a dádiva sublime? O mestre fixou nele o olhar muito doce e falou. Dar-te-ei o conhecimento da estrada celeste por diversos sinais. — Quando? — perguntou ainda o pequeno rapaz, confundido de alegria. — Hoje mesmo? — disse Jesus bondosamente. Capítulo 4 — O despertar Nesse instante... Leonardo sentiu dificuldade para manter-se na formosa paisagem a que fora conduzido. Já não conseguia ver o amigo celeste, nem ouvi-lo com a mesma clareza. Teve a impressão de uma voz muito forte a gritar-lhe nos ouvidos. — Leonardo! Leonardo! Leonardo! O quadro desapareceu como por encanto. Nem a figura do Cristo, nem o céu azul, nem as árvores, nem o grande lago. E ele acordou na cama, atendendo ao chamado maternal. Profundo contentamento invadia-lhe a alma toda. Guardava no íntimo a certeza de que regressava de maravilhoso país onde estivera com Jesus, frente a frente. O relógio grande da sala de jantar dera sete badaladas e um sol de ouro vivo derramava-se através da vidraça. Levantou-se, otimista, deixando transparecer no rosto a mais viva satisfação. Depois do banho abatinal, contou à sua mamãe a ocorrência da noite. Descreveu com entusiasmo a grande viagem num avião desconhecido, a chegada a misterioso recanto, cheio de verdura e beleza, e, por fim, o encontro com o mestre, de cuja boca recebera a promessa desejada. Sua mãezinha ouvira-o, orgulhosa e feliz, elogiando-o com palavras de carinho e de incentivo à prática do bem. Leonardo não cabia em si de contente. Ao café, pensava consigo mesmo: não deverei esperar a revelação prometida, e aguardou a vinda de Jesus, supondo que ele viesse traçar-lhe aos olhos assombrados um grande roteiro como a professora nas aulas de geografia. Capítulo 5 no serviço paterno. Tocado de alegre expectativa, foi ao encontro do pai nos serviços de horticultura. Atravessou o grande milharal, contemplando as nuvens, cheio de curiosidade e esperança. Eram justamente oito horas quando avistou o genitor ocupado em proteger os largos canteiros de tomates e ervilhas. Parou admirado. O quadro de trabalho inspira desânimo às pessoas menos corajosas. A enxurrada trouxera dos morros próximos densa camada de imundice, ameaçando as hortaliças delicadas. Fazia-se preciso manobrar a enxada cuidadosamente e movimentar pesados carrinhos de mão. — Venha, Leonardo! — Convidou o pai, sorridente, enxugando o suor que lhe caía copiosamente do rosto. Nosso rapazinho, no entanto, examinou as condições do serviço naquela manhã e concluiu que a cooperação seria difícil. Ficaria, por certo, todo enlameado. Sentiria cansaço. O pai, homem valente e bem disposto, explicou satisfeito. — Essa é a boa terra que produz nosso pão. Pensou o filho consigo mesmo. — Sim, o pão é excelente, mas a tarefa é enorme. Não seria melhor escapulir? Sem demora, imaginou um pretexto para retirar-se. Disse ele. — Hoje, papai, não posso ajudá-lo. Devo fazer muitos exercícios escolares. O genitor não se aborreceu e aconselhou-o, sorrindo. — Então, meu filho, não perca tempo. Volte para casa e estude. Capítulo 6 As plantas tenras Apesar do aviso paternal, o menino apenas se afastou para gozar a vadiagem. Dirigia-se preguiçoso para a fonte próxima quando encontrou compridas fileiras de formigas atacando tenras mudas de laranjeiras. As pequeninas invasoras cortavam folhas e grelhos minúsculos com maior desrespeito e fugiam apressadas. Observando as mudas ofendidas, recordou as alegrias do pomar. De vez em quando, sua mamãe realizava festas para a criançada em pleno quintal. Os colegas e eles serviam-se das laranjas gostosamente. Eram sempre saborosas e doces. Pareciam verdadeiros presentes de Deus, colocados inexplicavelmente nos galhos verdes das árvores. O pai recomendava incessantemente o maior cuidado com as laranjeiras. Aos sábados, fazia-lhes demorada visita, defendendo-as de formigueiros e ervas daninhas. Nem por isso, todavia modificou a atitude inicial de indiferença. Julgou que despenderia muito tempo. Considerou a possibilidade de comunicar a ocorrência a seu papai, mas, quando supôs que poderia ser incumbido de salvar as plantas, abandonou todo o propósito de esforço. Teve a impressão de que as mudas frágeis lhe pediam socorro, Entretanto, olhou a imensa quantidade de pequenas perturbadores em de movimento, deu de ombros e exclamou: "Façam as formigas o que quiserem."